As equipes do iate em Pato Branco saíram do aeroporto Juvenal Cardoso para ações de fiscalização aérea em pontos já indicados por imagens de satélite com suspeita de ações de desmatamento. A chefe do escritório do iate em Pato Branco, Flávia Ostapivi, destacou que o helicóptero facilita as ações que, por terra, seriam praticamente impossíveis. Na nossa região, nós temos vários locais que a gente não tem acesso por terra. São fazendas muito grandes, principalmente na região de Palmas, Coronel Domingos Soares, que às vezes o acesso por terra fica impossibilitado. Então, a vinda dessa aeronave realmente vai facilitar muito o nosso trabalho. E com certeza vamos fazer um excelente trabalho aí de fiscalização e autuação dos infratores. O engenheiro florestal Jean-Pierre Brandeleiro destacou que os sobrevoos terão como foco principal ações de desmatamento florestal. Esse sobrevoo que a gente está fazendo é, faz parte da fiscalização, né? O nosso principal foco é o desmatamento irregular, né? Ilegal, é, em mata nativa. Então esse voo vai ser primeiramente para a gente identificar esses pontos, né, onde está havendo desmatamento, a gente já tem alguns sinais, né, é, que dão em mapa biomas pelo Google Earth e hoje a gente vai fazer esse sobrevoo para verificar, né, a, a posição. Tem alguns pontos críticos, né, inclusive tem biomas, como disse, na região dos Campos de Palmas que são áreas protegidas. isso mesmo, né, a gente vai fazer o sobrevoo no entorno das áreas protegidas, né, é, reconhecendo esses locais onde possíveis desmatamentos e como a nossa região é grande e de difícil acesso nessa nessa parte do, da regional, a gente vai fazer de, de helicóptero. Né? E após o voo, identificado esses pontos, a gente se desloca é, via terrestre para fazer as autuações dos devidos é, processos administrativos.